Que isso, nem tá subindo. Deve Como ser por assim? causa da antena, né? <risos> Você machucou? Não, não, ainda bem. Ah tá. Quer fumar um cigarro? Quer? Quero. Por favor, tô estressada. Ué? Ela mandou assim. Eu não aguento... Eu não quero mais fazer RP com você, seu cabaço. Você tem cigarro aí? Não. Tá. <risos> eu juro, ela me mandou. Eu não quero mais fazer RP com você, seu cabaço. <risos> Ah, gente, tem que... Tem que ser... Tem que ter o tempo, né? Não, aí vira... <risos> Ela tá simplesmente indignada. Ai, mano... Ai... Eu jurava que ele tava dando desculpa pra dar aliança, vocês estão loucos. Nossa, eu fiquei por um minuto e quase derreti. Você <risos> acha que eu deveria ter. Eu até tentei dar uma moral, uma energia na relação. <risos> Ai, você tinha que. Você <risos> ah, consegue me pegar no colo rapidão? Uhum. Tá? Ah, tá. Desculpa. Ai. Vamos ter filho depois de três Meu Deus Ah, tá. Ai. caiu, Meu Deus. Vai ter? Vai ter? Caraca. Acho que é o sol que tá muito forte. Vem pra sombra. Ah, ai. Ah. Mano, ah não. Lá vamos nós, gente. Lá vamos nós. Maitê? Meu Deus, acho que eu não consigo ficar em pé. Ah. Sombra aqui, ó. Tá caindo a pressão? Tá caindo muito. Acho que é o sol. Ah tá. <risos> Obrigada, viu? Nada. Ai, velho, eu vou derreter. Tá melhor? Tô, tô. Não tô bem melhor. Can ah, I? tá. <risos> não, velho, eu vou. Eu Será que se eu bater com a cabeça muito forte, três vezes na mesa, eu desmaio? Eu já tentei. <risos> não funciona. É isso que eu tô me questionando. Tava muito quente? Tava. Acho que eu não tô acostumado, sabe? Mas tá 18 graus. Peraí É doideira né, eu acho que eu tenho que começar a andar com uma sombrinha Uma sombrinha? É, por causa do sol Ah Será que eu tenho algum problema? Não Normal Normal? Eu acho que é, não? Eu não sei Você que estudou a anatomia dos bichos hein A pressão cai Você pode ter... Síndrome vasovagal. Síndrome o quê? Síndrome vasovagal. Vasovagal? Aham. Uh isso -huh. e... é quando os seus vasos são muito dilatados, então o seu coração não consegue pressão suficiente pra fazer o sangue chegar na cabeça. <risos> Pior que isso mesmo. É... Eu não entendi o que ela tá tentando, gente, da Nossa. sombrinha. <risos> Será que eu tenho essa síndrome? <risos> Nossa, a sua pressão pode ter só caído mesmo. Você tava nervosa? Eu tava. Ah, um pode pouco, ser talvez. isso. <risos> e <de> que <qualquer> é <risos> da sombrinha? Como é que é o nome da síndrome? Vaso vagal. Além de ter estudado, então, anatomia dos bichos, você é, então. dos humanos? É, então. Aham. Não, mas poderia ter sido dos bichos também, se você tivesse. Ah, é? Porque eu sou uma gatinha, né? Era isso. Isso. <risos> Mano, eu ia falar isso. Que filha Por da... que você tá rindo? Você não concorda? Não. Talvez eu tivesse pensado na mesma coisa. Você pensou em outra coisa o quê? Não, na mesma coisa. Ah, tá. Ela <risos> snipou, cara. Ela é uma mandraka, Mas você ob... não tá doendo aí, tá, Não, não. Tranquilo? Aham. Uh -huh. Ah, eu não sou pesada? Não. Ah, então tá bom. Eu juro que se eu pedir não beijar mais teu, eu vou juntar todo mundo aqui pra... Você quer sentar ali no sol pegar um pouquinho de... de... Mas você não tava... Vitamina D? Mole? Mas eu acho que no seu colo eu consigo ficar, sabe? Porque eu tô... Tá bom. Protegido. Aqui assim? pode. <risos> Olha que bonito. Mano, pior que aqui é muito lindo mesmo. Nossa. Ah, melhorou. <risos> Eu não acredito que o Pedro moles está sentado meditando com uma pessoa no colo. Com uma pessoa no colo. Ele fez. Você vem sempre aqui? Não. Só com pessoas especiais mesmo. Ah. Não, é tão bonito <risos> só Ah, oh, não. Não acredito. Ah, mas eu vou provar a tem medo da... Ah, tá. Não, não. tem medo. Inclusive, eu tenho um sonho. Ah, é? É. <risos> bom. Você não vai acreditar. Ah. Não, você não vai acreditar. Ué, se você não falar... <risos> não, meu não, não, não é o que eu tô pensando. É, beijar na chuva, você acredita? Ah é? Aham. Uh -huh. Doideira, né? Calma, <risos> vamos lá. E você. É. Ah, quem sabe um dia. Ah, tá bom. <risos> oh, não, velho, eu ia falar. Você já realizou muitos anos? Bastante, mas esse aqui não. Ah, oh, velho. <risos> e você? Bastante também. Mas esse ainda não. Quer? Mas isso ainda não. Ah, mas você tem o mesmo sonho? Talvez. <risos> Talvez? Uh -huh. Olha, que doideira, né? <risos> Dizem que quando, quando duas pessoas compartilham o mesmo sonho é porque elas estão conectadas. É. É verdade. Você, sabe, né? você sabia? Já, sabia, sabia. não viu essa também? Uh -huh, ah Ah, uh -huh. entendi. <risos> e você... Ai, meu Deus, eu vou desmaiar <risos> e é o quê? É... Será que você tá fazendo tudo pra me dar um fora? Sei que é. É. Talvez. Mano, por favor, seria incrível ah. se ela me desse um fora. Realizar algum sonho? Específico? Tipo agora assim? é... Ah. Tipo, agora sim? Na ah tá propício, é? É. Se você quiser? <risos> Bonita... Você. <Eu>. <risos> Opa! Nossa <Opa. risos> <risos> senhora! Bonito aqui, né, o lugar? Lindo, <risos> né? <risos> Olha que chuva! É mega chica, porque não vai levar mais... Ai! <risos> Ah, a cai pressão a cai, sim, tá certo É, já tava caindo sim. aí, imagina que cai de novo É Chuvão É, depois é, bom. Vamos Nossa Nossa Olha que pôr do sol bonito Olha que lindo Sim Caraca, nossa eu Vou vir aqui um pouco mais pra baixo Tá escorregando ali Aparecendo eu no primeiro chave com 50 <risos> anos atrás. Ai, velho. Nossa, muito bonito. Tá, então vamos realizar o sonho. Você quer? Eu quero. <risos> Sim, tá, se você quiser. Eu tô meio alto. Mas que bom, né? Vou desmaiar, eu vou desmaiar. Imagina, não, você tem É, tá, é isso. Imagina se para de chover. Eu <risos> é muito triste. Por quê? Ah. Que aí. Como que a gente vai realizar o sonho? Não, mas. Dá pra realizar? Dá tempo, né? Dá? Dá. Porque assim, não precisa demorar tanto, né? Só se a gente quiser. Oh, não, eu não tô acreditando nisso. Foi muito bem.